diretamente de Stay, o portal AgroLink está aqui com a Associação Brasileira de Erifor e Brafor. Eu estou agora com a Fabiana Freitas, que é gerente do programa Carne Pampa. Fabiana, me conta um pouquinho sobre o programa, primeiramente. Bom, boa tarde a todos. O programa, ele foi idealizado no ano de 1998. O programa se chama Programa Carne Pampa uh, e ele teve o primeiro abate certificado no ano de 1999, no antigo frigorífico Mercosul, localizado na cidade de Bagé. Em 2000, nós tivemos o nosso primeiro uh, produto certificado, embalado, que foi exportado para a Europa. Nós tivemos um cliente na, no antigo frigorífico da Holanda, que recebeu o nosso produto certificado com o selo de qualidade das raças Erfor e Brafor. Fabianter, e vocês fizeram a abertura da vitrine da carne gaúcha. Como é que foi? O que vocês apresentaram nessa nesse momento? Bom, é um prazer mais uma vez nessa 40ª Expo Inter estar ao lado, né, e participando junto da vitrine. Esta foi a décima vitrine da carne gaúcha e nós, a Associação Brasileira de Erfur e Braford, está presente e esteve presente em todas as outras edições. Então, é muito prazeroso. Uh, estar com profissionais gabaritados, como Marcelo Bolinha, que é o consultor, que é quem faz todo o show da vitrine, né? e nós, como associação, apresentando o nosso programa, uh, o nosso programa Carne Pampa, que certifica as raças r e Brafor, junto também com o chefe que faz a preparação dos cortes ao lado do Bolinha. Uh, este ano, o ano passado, também esteve presente conosco, que é o Márcio Ávila, Dono do bistrô pelotense, então ele participa junto conosco e nós tivemos um grande público. Nós abrimos com chave de ouro a vitrine da carne gaúcha. Então é realmente é muito bom estar presente novamente na Expo Inter aqui no Parque de Exposições aqui em Esteio e levando mais informação. Eu digo sempre, né, para nossa equipe, a nossa a nossa missão e o nosso dever como técnicos é informar o público informar o público consumidor, dar orientações e explicar o porquê que aquela carne é diferenciada, quais os atributos que tem aquelas raças né, que possuem, são raças de corte, são raças que produzem carne de qualidade e a gente está levando essa informação também ao consumidor. Então é esse o nosso dever como técnicos e técnicos que trabalham com carne. Aproveitando, então, eu quero que tu explique um pouquinho para o nosso usuário qual é a qualidade da carne Erefor e Brafor, os atributos, o que ela se diferencia das outras. Bom, as raças Herifor e braford são raças de corte, são raças britânicas, que aqui no estado, né, a gente falando no estado do Rio Grande do Sul, já é difundida. O Erefor tem mais de 100 anos né, no estado e que ela é conhecida. E são raças de corte que possuem extrema qualidade. Quais são essas características, quais são essas qualidades? Maciez, suculência, aroma, um, sabor inigualável, isso a gente bate sempre, né? As nossas redes sociais, hashtags, sabor inigualável, maciez, suculência. To, todos os atributos de um produto de qualidade, que são referentes as raças Hérifora raças de corte, que todo esse trabalho, através de melhoramento genético, que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, e também a gente valoriza o trabalho do produtor. Sem o produtor, não valeria de nada o nosso trabalho posteriormente. Então, é como uma corrente, cada um tem a sua parte, né? somos elos dessa cadeia. O produtor rural... Nós, como técnicos das associações, né, da Associação Brasileira de Erifor e Brafor, nós possuímos técnicos que acompanham todo esse processo. E a parte industrial também, de extrema importância. Se o produtor trabalha da melhor forma, o técnico vai lá, garante, certifica aquele produto, e a indústria não fizer a sua parte, nós colocamos a perder todo um trabalho anterior. Então, cada um fazendo a sua parte, o consumidor só tende a ganhar. Fabiana, só finalizando, a gente tem um número já de quantas certificações já foram feitas? Temos sim, nós temos uh, esse controle, é feito, todo o trabalho dos técnicos é planilhado, nós, uh, em 2005 foi lançado uma circular, né? foi uma circular, a, a número 1 de 2015, 2005 não, perdão, 2015, foi lançada uma circular através do Ministério da Agricultura, que, uh, que diz que todos... Uh, os produtos que levarem o nome da, das raças de corte bovinas têm que estar cadastrados e protocolados junto à CNA, a Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil. E nós não, pode, não poderíamos ficar fora né, desses protocolos. Então, nós temos esses protocolos aprovados, que são os protocolos Carne Certificada Erefor e Carne Brafor Certificada, e nós trabalhamos dentro das normas aprovadas. Tudo que a gente faz dentro da indústria né, e fora dela é planilhado, é monitorado e é uh, encaminhado à CNA. Então, eles têm o controle, assim como nós temos o controle de toda a certificação. Tudo isso através do controle manual e online. Então, nós temos esse controle. Tu me perguntou sobre dados de, de certificação. No ano de 2016, eu vou te falar do ano fechado já, tá? porque nós ainda estamos uh, terminando o ano de 2017. No ano de 2016, nós tivemos mais de 134 mil animais abatidos dentro do programa classificados no padrão racial. Então, que foram classificados como Erefor ou Brafor ou suas cruzas, desde que atendam no mínimo 50% de grau sanguíneo Erefor. E destes 134 mil, mais de 48 mil animais foram classificados e certificados. Qual é essa diferença? Esses mais de 48 mil são animais jovens que receberam o carimbo, a chancela de animais uh, HB com qualidade para receberem o selo carne certificada Erefor dentro da sua embalagem, dentro do pacotinho a vaca. São animais jovens, com boa cobertura de gordura, padrão racial Erifor e brafor. Correto. Eu conversei com Fabiana Freitas, da Expo Inter, Aline Merladete, para o portal AgroLink.